Não dá pra trabalhar, pra andar de carro novo, com dinheiro no bolso Não dá pra ser independente, deixar tudo pra trás Não olhar para trás e largar os pais Tenho que cuidar do meu velho, te dar um beijo na testa Sair pra uma festa, dormir até tarde, acordar ter café quente Tomar um banho gelado Quero vencer, sem gíria dizer, sem levar o golpe do bebê Sendo contente, tendo tempo pra compor o que a vida ensinou Sem rir do passado, quantos casos errados Quantos casos errados Não dá pra trabalhar, pra andar de carro novo Sem dinheiro no bolso Não dá pra ser independente, deixar tudo pra trás Não olhar pra trás e largar os pais Tenho que cuidar do meu velho, te dar um beijo na testa sair pra uma festa, dormir até tarde Acordar, ter café quente, tomar um banho gelado Quero vencer sem dizer gíria Sem levar o golpe da barriga Sendo contente, tendo tempo pra compor O que a vida ensinou Sem rir do passado, quantos casos errados